Antes de chamar o, o próximo projeto, queria agradecer a Renata, Obrigada. dar um abraço também nela e a Júnia, e partilhar um pouco isso com vocês: né? que o circuito a gente está aqui hoje não para partilhar resultados, mas para partilhar histórias e experiências, e tendo público não, dando certo ou errado, é a vida, né? Então a gente segue tentando, que é o mais importante. Bom, o próximo projeto um festival feminino e afrocentrado pela primeira vez na região da Baixada Santista, fortalecendo e valorizando a presença da mulher negra nas artes. Com vocês, Cássia Sabino, do primeiro festival de arte preta do Portal Moja. Boa noite. Meu nome é Cássia. É, eu fui a preponente do primeiro festival de arte preta é, foi um festival que o que a gente visava era conectar jovens negras, tanto de Santos quanto de São Paulo, é, a fim de, além de fomentar a cultura aqui da cidade, mostrar para as meninas daqui que é possível, sim, fazer arte, é possível, sim, é, você ganhar dinheiro com a sua arte e, nesse processo, trazer uma visão diferente do que é ser mulher negra para as próprias meninas negras. Essa sou eu. Eu, esse festival foi criado a partir do Portal Moja, que é um coletivo de meninas negras aqui de Santos. É, são, no total, quatro meninas negras. E o que a gente pretende é... O um Moja significa união na língua na língua Swahili, e é também o nome de uma vila matriarcal no norte do Quênia, em Samburu. É, e a gente procura trazer essa essência da vila para o nosso portal. Então é uma, como eu disse, é só de meninas e a gente procura trazer segurança uma para outra e, além de se conhecer, né é, crescer junto. Né? Então, o festival trouxe um pouco disso. O que a gente fez, é, como está escrito, foi, além de conectar a ideia, as vivências, conectar também a arte. A gente tem esse viés artístico. Então, foram convidadas várias meninas é, de São Paulo, a gente trouxe elas para cá. É, e foi feita essa troca entre as meninas daqui que são artistas, que não são artistas, que são negras, ou até pessoas que não eram negras, foi um vento aberto a todos. Aconteceu durante o dia todo, a gente teve oficina, a gente teve show, a gente teve palestra, teve, foram, foram diversas atividades durante todo o dia que permitiram essa troca. E o que a gente pensa é, para um futuro é realmente essa questão do afrocentrar é, é muito importante para gente além de além do empoderamento além de se reconhecer como mulher negra é se colocar essa conexão com outras mulheres negras e a partir disso criar uma coisa nova afrocentrar é muito disso você se colocar na, lo na localização de uma pessoa negra é, não uma pessoa negra mas uma pessoa africana que é o que diz é, o conceito da diáspora tem muita gente que não está acostumado com esse com essa palavra diáspora africana mas é uma coisa que a gente tem muito que aprender com isso que é realmente não se não se limitar a do que eu sou afro brasileira não eu sou uma africana participando da diáspora africana no Brasil e isso muda muito a concepção da gente pela gente mesmo então é, a partir disso desse pensamento que a gente quer ir para frente e com o festival a gente percebeu a importância que é uma mulher negra ter autonomia no seu próprio trabalho então a gente pretende, com a estrutura do festival, trazer para cá mais esse tipo de palestra que a gente ofereceu, mais esse tipo de show. É uma coisa diferente que aqui não tem e é extremamente importante para a Baixada Santista e também para todas as mulheres negras e para a sociedade como um todo, esse tipo de movimentação. E é isso. <risos>